Salome a todos, estamos antes de Lagba BaOmer, Lagba BaOmer é um dia muito, muito feliz, um dia do falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai. o que é interessante que até agora a gente estava ficando triste sobre os alunos de Rabbi Akiva, agora a gente fica feliz sobre o falecimento de um grande Raham, é muito estranho, precisamos ficar tristes sobre o falecimento de rabi Jimon Baruchai. A gente fica feliz, todo mundo canta, come, vai no túmulo dele em Meron. porque a gente fica tão feliz? Interessante que temos outro dia do falecimento de Moshe Rabenu que fica em Sete de Adar. Esse dia não é feliz. Esse dia é um dia triste, faz jejum nesse dia, não é dia feliz. Então, o falecimento de Racham é triste ou é feliz? De Moshe Rabenu é triste, de Rabbi Shimon é feliz, por que tudo isso? Então, nos sábios falam uma coisa muito importante: Moshe Rabenu, a gente aprendeu dele ele trouxe para o mundo Torat a Torá revelada. או חמישה חומשי תורה, תורה שבעל פה, תודה וישו התורה רבלעדה, תורת הנגלה. רבי שמעון ברוךי תרוסי פרזינצי, תורת הנסתר, התורה היסקונדידה, או זוהר הקבלה. פוריס תהיסקיתו מופסוק, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, איזה פסוק פעלה אשר שם, שם השינמם. Shine, Shimon, Mem e Moshe. A Torá foi dada também para Moshe Rabenu e também para Rabbi Shimon Baruchai. É verdade que a gente pode ver muitas coisas parecidas entre Moshe Rabbeinu e Rabbi Shimon Baruchai. Moshe Rabenu precisava fugir para Midian quando ele matou o egípcio, Exatamente também Rabbi Shimon Baruchai precisava fugir e se esconder na caverna quando ir falar mal dos romanos quando moche rabenu já chegou a hora que lhe pode voltar para libertar o pode voltar Exatamente quando o rabi Shimon Baruchai estava dentro da caverna, saiu uma voz celestial e falou vocês podem voltar para a caverna, podem sair da caverna e podem já voltar para a casa. Também saiu uma voz celestial. A Torá fala sobre Moshe Rabbeinu, que todo mundo tinha medo de se aproximar até ele, porque não conseguia, porque foi... tinha uma luz especial. No rosto de Moshe Rabenu ninguém poderia se aproximar até ele. Te escreveu também sobre rabbi Shimon Bar Yochai no Zohar HaKadosh? De rabbi Shimon Bar Yochai os amigos deles. E quando eles terminaram de estudar o famoso livro do Zohar, Idrar Rabah, os rostos deles estavam assim iluminando, ninguém poderia se aproximar até eles. Está escrito sobre Moshe Rabenu e também sobre Rabi Shimon Yochai, que os anjos tinham medo deles. Então, coisas muito parecidas. Um deu a Torah Benigle, um deu a Torah Sheanistar, she Torah Escondida. Tem uma coisa muito parecida que a gente está vendo. Moshe Rabenu quando ele deu a Torah, deu depois de um grande sofrimento lá no Egito precisava mesmo de sofrimento. Por que precisava mesmo de sofrimento? Porque o Moisés não poderia dar a Torá de uma maneira sem sofrimento, sem Egito, sem nada. Por quê? Nossos sábios explicam na verdade, o Malbim, o livro Malbim, ele explica sobre o Shir Hashirim. A gente sabe do Shir que é Kodesh Kadashim, que é muito santo. Lá está falando sobre Três personagens. Fala sobre o rei, sabe, fala sobre a mulher e fala sobre o amado, o dodo. Verdade, o um Malbim explica quem é o amado é Boreolam. Quem é a mulher é a alma da pessoa. Quem é o rei é o corpo. O corpo da pessoa como o rei, como a o palácio vem lá e fecha a alma e faz com que a alma esteja é presa dentro. Como a mulher está presa dentro do palácio e quer muito ir para o amado dela. Também a alma está presa dentro do corpo. Mas a alma sempre quer se conectar com Hashem. Verdade é impossível, tem barreiras. Então, como pode fazer? Como pode a alma se conectar com Hashem? Nosso sábios falam, como o palácio precisa ter, precisa enfraquecer as muralhas, as barreiras do palácio. Quer dizer também, tirar normalmente o corpo que está dominando, dominando com coisas materiais, está dominando a alma. A alma ela fica mais fraca, ela não aparece tanto. Quem está aparecendo, o corpo, com desejos dele, comida, tudo o que ele quer. Ele é que está dominando. O trabalho é de deixar o corpo comer, receber o que ele precisa, não o que ele quer. E deixar a alma iluminar do que ela quer. Quer dizer, se uma pessoa ele vai diminuindo os desejos dele, as coisas que ele está comendo, tudo isso, vai diminuir o que vai acontecer com ele, que a alma vai começar a brilhar. Ele está enfraquecendo as barreiras da, do palácio, e aí já a mulher pode se conectar com o amado dela, e também a Neshama pode se conectar com Hashem. Indo, por isso, nós, os sábios falam com o povo de Israel para receber a Torá, precisava enfraquecer o corpo, quando o povo de Israel estava lá no Egito, enfraqueceram o corpo deles, já o corpo deles não pertencia a eles, o corpo deles não era a coisa do, que dominava, o que dominava era a alma, o corpo já não tinha mais força, quando chegaram à frente de Hashem, Hashem poderia se conectar com eles, o corpo era transparente, o corpo não tinha força, não comeu nada, o corpo estava fraco, quem era forte era a alma, e aí até que chegou o momento que a alma tanto poderia, brilhava, que poderia se conectar junto com Hashem nesse momento que aconteceu, a alma estava voando do povo de Israel, saiu, o povo de Israel todo mundo morreu, e Hashem ressuscitou eles, por quê? Porque a alma que brilhava, é a alma que se conectava com Hashem, quando tem essa coisa que não deixa o, o corpo tento ter o dominando, aí pode se conectar com Hashem. Por isso que precisa primeiro entrar no Egito e depois se conectar com Hashem. A mesma coisa aconteceu com o Rabi Shimon Baruchai. A conta quando ele saiu da caverna, era antes de Shabbat. Tem escrito que foi levou ele rabbi Pinchas Ben-Yair para tomar banho, para se limpar. rabbi Shimon Baruchai estava dentro da terra durante a semana, porque ele não queria estragar as roupas de Shabbat. Então agora ele está levando ele para tomar banho, para se limpar. Está vendo que está tudo machucado? Tudo machucado lá, estava dentro da terra durante tantos anos. E aí ele fala, começa a Bíblia Chaz Ben-Yeir chorar. Como posso tiver uma situação dessa? Vem, Rabbi Shimon bar e fala, não chora. Se si, só por causa disso que você estava tá me vendo assim, só por causa disso que eu sofri dentro da terra, só por causa disso que meu corpo que não dominava, quem dominava é minha alma, por isso poderia receber a Torá de Anistar, a Torá escondida, exatamente com o povo de Israel naquele momento, por causa do sofrimento, eles receberam a Torá, também Rabbi Shimon Baruchai, por causa do sofrimento, ele recebeu a Torá, então isso é a coisa que a gente entende, para a verdade entender a Torá, e receber a Torá, a gente não pode ter tantos desejos para o corpo, dando todo o corpo, Ficar lá, inchado, quer sempre comer muito, quer sempre ter desejos, isso não dá. Não dá as duas coisas. Precisa deixar o corpo que ele precisa e a alma deixar brilhar. É isso que a gente aprende de Rabbi Shimon Bar Yochai e de Moshe Rabenu Por isso fala o grande mestre o Arizal. Ele fala que Dentro da alma de rabbi Shimon Baruchai tinha a alma a faísca de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu no momento que ele recebeu a Torah. Ele deixou lá uma pessoa que vai receber a Torah tenistar, como está escrito. alita la marom. Você subiu para o céu, Shavita Shevi. Você captivou, quem? Shevi. Que isso Shevi? Shin Bet Yud iniciar das letras Shimon Bar Yochai. Quando Moshe Rabbeinu ele subiu lá para o céu e deixou lá Rabi Shimon Bar Yochai, que é ele que vai trazer a Torá escondida. Então por isso a gente entende que o que que Moshe Rabbeinu não completou com a faísca dele entrou dentro da Rabi Shimon Bar Yochai, é aí que completou, que completou quando foi dado a Torat nistar, é aí por isso que um dia de sete de Adar, não é um dia tão feliz. Porque Moshe Rabenu não completou a missão dele. Quando foi completada a missão, somente in lag baomer. Lag baomer foi completada a missão, por isso que um dia é tão feliz. Zainadar e é jejum, não é feliz, não foi completado, mas Lagba baomer foi completado um dia tão feliz. Por isso nossos sabes falam, a gente nesse dia de Lag Ba-Omer não somente o falecimento de Rabbi Shimon Baruch Haim, a gente se lembra de Moshe Rabbeinu. Como a gente se lembra de Moshe Rabbeinu, como a gente fala Hayom Shloshim 30 ou La'omer. Laomer lá a gente fala com Lamed, mas quando a gente fala, a gente fala Lag Ba-Omer com Bet, porque com Bet, falam se você faz a conta Lagba Omer, sem 345. Exatamente o valor numérico de Moshe. Dentro de Lagba Omer tem, tem dentro Moshe Rabenu. A gente fica feliz por causa disso. E ainda mais, normalmente alguém que falece, a gente faz uma vela. Nerachem Nishmat Adam. Uma vela representa a alma. Mas dia Lagba Baomer fazemos uma fogueira, não uma vela só, porque Lagba Baomer a gente se lembra de Rabbi Shimon Baruchai, mas também de Moshe Rabenu. Não é uma vela só e é uma fogueira e é um fogo especial desses dois tzaddikim que trouxeram a Torá e foi completada no dia Lagba Baomer. E por isso Zain adar sete de Adar, quando faleceu Moshe Rabenu. Ficou para muito tempo o dia triste porque lá em Zainadar Nadar ele deixou de revelar uma coisa muito importante, o Zohar. O valor numérico Zohar e é Zainadar. Que isso que Moshe Rabbeinu não revelou, mas depois Rabi Shimon Baruchai que revelou, então ele revelou o Torat Anistar Nesse dia que a gente está no homem é um dos dias que a gente se prepara para receber a Torah temos uma grande alegria, porque nesse dia foi finalmente completada de também a Torah revelada e também a Torá escondida. Que Bezrat Hashem, o mérito, Rabbeinu e Rabbi Shimon Baruchai, vai é poder, Bezerra Hashem, acompanhar todos nós para ter salvações, alguém que precisa de foi a precisa de achar o Shidduch dele, qualquer coisa que a gente precisa, muito importante nesse dia, ficar feliz, ficar feliz e acender as velas para para Abishemun Baruchai, que bezerat Hashem o rutos deles vai acompanhar todos nós. Obrigado.